Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ana e você está no Caminhando pelo Pai. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo muito revelador. É um vídeo que vai fazer você refletir sobre a sua vida e pensar Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou seguindo Jesus de verdade? Será que a forma como eu estou vendo e dando as prioridades da minha vida realmente são corretas perante os olhos do Senhor? E eu vou começar a te ajudar a responder essa pergunta Lendo Deuteronômio 4,24 Que diz Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso É fogo consumidor São poucas palavras falando sobre Deus Mas são poucas palavras que estão falando tanto O nosso Deus é Deus zeloso é fogo consumidor quando ele diz que Deus é zeloso ele está querendo dizer que Deus ele preza por tudo aquilo que ele é então Deus ele é coisas boas, Deus ele é amor Deus ele é cuidado, Deus ele é verdade, Deus ele é justiça Deus é caminho, Deus é bondade Deus é pai e ser zeloso significa que Deus cuida de tudo que ele é ele não se desvirtua ele não se descaminha do que ele é Ele não é como nós que hoje estamos vivendo uma vida de amor com Deus de plenitude e De repente nós desviamos e pecamos Às vezes estamos seguindo o caminho de Deus, estamos bem com Deus E por um motivo ou outro, por um descuido ou outro Por uma ilusão qualquer a gente se desvia Então a gente não é zeloso com o nosso caminho em Deus Não como deveríamos ser nós não temos o comprometimento que deveríamos ter, mas Deus ele tem, Deus ele zela, Deus ele cuida. Deus não tem uh, meios termos, Deus não aceita pecado, Deus não aceita caminhos que não são da essência dele. E Deus ele é fogo consumidor, significa que ele não aceitando nada que não vem dele, da vontade dele, da essência dele, aquilo que ele é, ele consome tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é errado e nesse fogo consumidor de Deus a única coisa que sobra é aquilo que vem do próprio Deus que seria um amor, justiça, paz, sabedoria, bondade, obediência, temor Para entender melhor a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 3 versículos de 11 a 15 onde o Senhor vai nos dizer porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará, seja a obra de qualquer um. Se a obra que alguém edificou, Permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E quando a palavra diz que o dia declarará, o dia está em maiúsculo, que ele está querendo dizer sobre o dia em que nós partimos desta terra e seremos julgados por Deus, para saber se seremos salvos ou não, se entraremos no céu ou não. Aqui a palavra é bem clara eu não sei você, mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Como Deus faz o seu julgamento para que possamos entrar no céu. Mas primeiro Coríntios está nos explicando. Ele está dizendo que, que o fundamento é Cristo. Então eu tenho que pôr a minha, a minha vida em Cristo. E pondo a minha vida em Cristo, eu construirei um caminho. Eu investirei nesse fundamento que é Cristo. Eu investirei, eu gastarei minha vida para Cristo. E gastando a minha vida em Cristo... Ele diz, como será o seu fundamento? Será de ouro? Será de prata? Será de joias preciosas? Ou terá madeira, palha e feno? Porque no dia, o grande dia, Deus como fogo consumidor irá nos consumir no seu fogo. Ele irá nos queimar. Só sobrará as obras que foram edificadas em Cristo. Só sobrará as obras que fiz, que foram feitas segundo os preceitos de Jesus obras de amor, de caridade de bondade, de verdade obras feitas para agregar no reino de Deus se eu fiz a vontade de Deus eu estou construindo um fundamento em Cristo de ouro, de prata, de pedras preciosas e esses não se consomem em fogo mas se eu tenho uma vida leviana se eu tenho uma vida levada de qualquer jeito se eu tenho uma vida que eu não foquei em Cristo mas eu foquei apenas em mim, nos meus objetivos tudo isso foi edificado em madeira, feno e palha. e quando o fogo de julgamento de Deus, que é um fogo consumidor quando Ele derramar a sua ira sobre nós quando eu digo que Ele derrama a sua ira sobre nós eu estou querendo dizer que Ele vai vir consumir tudo aquilo que foi construído de forma pecaminosa em nós Ele vai consumir porque Ele se ira contra o pecado e no nosso dia de julgamento Ele virá como fogo consumidor e esse fogo vai nos consumir para queimar todo o pecado que existiu em nós, todo o egoísmo que existiu em nós, tudo o que fizemos de errado, tudo o que edificamos que não era da vontade do Pai. E só vai sobrar aquilo que foi feito sobre o fundamento de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo. E aí ele vai dizer que este sofrerá detrimento. Detrimento ele quer dizer prejuízo, ou seja, aquele que não teve uma vida, Voltada totalmente para Deus Terá prejuízo Porque aquele edifício que ele construiu que poderia ser tão grande Era quase todo de madeira Mas se houver obras de Cristo Dentro desse edifício de madeira Mesmo que estejam um pouco escondidas Esse fogo Consumindo toda a madeira E Deus encontrando essas pedras preciosas Escondidas A palavra diz Que todavia como pelo fogo ele será salvo então a palavra que ela está nos dizendo é que para podermos entrar no céu primeiro precisamos passar pela ira de Deus contra o pecado que edificamos agora eu quero que você interprete aqui comigo Deus não vai nos julgar apenas pelo mal que deixemos de fazer mas pelo bem que fazemos porque Deus quer encontrar obras as obras são como se fosse a nossa entrega para Deus o nosso presente para Deus quando ele vem para consumir o nosso pecado para nos purificar e limpar para que sejamos dignos do céu ele quer encontrar joias preciosas ele quer encontrar os seus presentes a nossa dedicação ela resulta em presentes para Deus que são ouro prato e joias preciosas por isso não adianta dizer que eu não fiz isso eu não fiz aquilo de ruim mas também não ter feito nada de bom, não adianta eu ter uma vida correta, mas uma vida que sem obras, porque a palavra vai nos dizer também que a fé sem obras é morta, e aqui em Coríntios está nos dizendo que Deus ele quer encontrar obras, porque ele vai nos consumir em fogo, e esse fogo ele vai deixar apenas o que é precioso para Deus, o resto vai ser transformado em pó, e essas obras em Cristo são que fazem que sejamos salvos, é a própria palavra de Deus que está nos dizendo, e mesmo que você tenha pecado muito mas tenha pedido perdão a Deus tenha se arrependido e tenha buscado fazer recompensar o Senhor com obras mesmo que na hora que Deus te encontre ele veja uma gran, um grande edifício de madeira e de palifeno aqui a palavra diz que essa obra ela vai queimar, mas queimando todo esse edifício que vai se desfazer em pó e lá dentro. Deus vai encontrar as suas obras. Por isso eu quero que você mente o que muitas pessoas têm e que acho que eu também tive algum dia na minha vida. Que é, não devo focar em não pecar apenas, mas eu não devo pecar, eu devo buscar me purificar, me santificar do pecado, mas eu preciso ter obras. Eu preciso fazer minha caridade Eu preciso ajudar o próximo Eu preciso levar o evangelho se eu tiver oportunidade Eu preciso refletir Cristo na minha vida Sendo bom com as pessoas Me amando, me amando o próximo eu preciso me aprimorar todos os dias Tendo como pilar Cristo Construindo tudo sobre Cristo E os preceitos que Cristo nos passou Porque pelo fogo Nossos atos serão descobertos E o fogo provará Seja cada qual o que for, nada escapa de Deus, não tem como esconder a falta de obras de Deus, e muito menos tentar se esconder atrás do pecado, porque não vai sobrar nada, apenas cinzas, e Deus busca encontrar obras. Essa é a mensagem de hoje, e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.